Olá a todos, vamos dar início aqui à resolução do item A, do problema 1 de filtração. É um problema típico de filtração encontrado nos livros de operações unitárias. É um problema envolvendo manutenção da pressão do sistema constante. Então, a filtração ela ocorre a pressão constante. O problema diz o seguinte, após realizar uma filtração experimental com suspensão de carbonato de cálcio em água a 25 graus e pressão constante de 3,5 kgf por centímetro obteve-se os dados da filtração. A área do filtro prensa de marcos e placas é 0,0439 m² e foram obtidos 23,5 kg de torta seca para cada metro cúbico de filtrado coletado no experimento com base nos dados de tempo e de volume de filtrado fornecido na tabela a seguir, calcule as resistências específicas da torta e do meio filtrante sobre o fluxo de filtrado. Bom, então o que, que o problema fornece de informação importante para a resolução do problema? Ele diz que é uma suspensão de carbonato de cálcio em água, e ele dá a temperatura da água, isso é importante porque na equação que a gente vai utilizar para calcular as variáveis que são solicitadas no problema, no caso da manutenção à pressão constante, a gente vai precisar da viscosidade da água, que é o fluido que forma a suspensão de carbonato. É dada também a pressão do sistema, que é mantida constante. Tá? Essa pressão, na prática, seria mantida constante ou com um operador. Né? Esse operador iria manusear uma válvula, de modo a manter essa pressão né, dentro de uma mínima variação possível, né, em torno de 3,5 kgf por cm², ou poderia ser feito né, de forma automatizada pelo próprio equipamento. É dada a área de filtração também do, desse filtro, e o problema diz que foram obtidos 23,5 kg de torta seca para cada metro cúbico de filtrado. Essa informação ela é importantíssima, porque ela está relacionada com a concentração da suspensão que a gente está considerando nesse problema. Né? Na prática, a gente teria o que? Ao final da filtração, essa torta ela é submetida a uma secagem, em estufa. Né? Ao final da secagem, essa torta ela é pesada né? e comparada com a massa inicial, para saber quanto que se tem de sólido seco, no caso a torta seca, né, se observou que para cada um metro cúbico de filtrado se consegue 23,5 kg de torta seca. Tá, então, nessa tabela nós temos os dados de filtração né, obtidos na filtração experimental. Na prática a gente tem duas possibilidades, né, ou a gente anota os volumes obtidos para tempos pré-fixados ou a gente né, anota tempo, o tempo necessário para se obter volumes pré-fixados. Nesse caso, né, a gente tem os volumes pré-fixados e foram anotados os tempos para se alcançar esses volumes. Tá? Antes de entrar na resolução do problema, é importante a gente fazer uma revisão sobre o que ocorre na filtração a pressão constante. Tá? No caso da pressão constante... É essa a equação utilizada tá, para fazer a abordagem do estudo. E essa equação vem lá da equação né, original dt sobre, sobre dv, né, que foi vista em aula. A gente tem a opção de trabalhar com essa equação na forma não linear. Ó, basta a gente observar aqui, ó temos um termo quadrático. Né? Então, o v é uma variável, e o T também. Ou a gente pode linearizar essa equação, né, dividindo ela por V, ou alternativamente, né, multiplicando por A e dividindo por V, tá? a gente obtém uma equação linearizada. Né? Vamos tratar aqui da opção né, dividido por V, onde a gente obtém T sobre V, igual a um valor vezes v, mais um outro valor, que a gente vai chamar de Kp sobre 2 e de b. Tá? Então, todo esse termo aqui circulado é Kp sobre 2, e todo esse outro termo, aqui, o segundo termo da equação, a gente vai chamar de b. Tá? Isso é muito importante na resolução desse problema porque é através de ajuste dos dados de filtração que a gente vai obter o coeficiente angular, né, Kp sobre 2, e o coeficiente linear, B. Né, ou, no caso de a gente optar pela resolução, é, através de um ajuste não linear, obter Kp sobre 2 e B através desses ajustes. Dados do problema. Né, o problema diz que a gente tem água 25 graus, é dada a variação de pressão, né? padronizando a unidade, a gente precisa converter para newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal. A área é dada, já se encontra na unidade correta. E aqui é dada a massa de torta seca, que é 23,5 kg por metro cúbico de filtrado. Bom, vamos lá, né? se a gente avaliar a, a, a equação que é utilizada, tanto o modelo linear como não-linear, a gente vai precisar da viscosidade do fluido, a gente obtém daqui, ó, a essa temperatura, a gente tem uma viscosidade correspondente para a água. A gente vai precisar da concentração, né, então a gente tem essas duas variáveis, né, essa daqui implicitamente, essa daqui praticamente explicitamente dada no problema. A área é dada, a queda de pressão é dada também, a variação de pressão. Tá? Então, nos resta saber μ e C para definir esse problema. Na tabela de propriedade da água, a 25 graus, a gente encontra a viscosidade correspondente. Tá? Então, a gente tem essa viscosidade obtida de tabelas de propriedades. A gente também vai precisar da concentração. E foi dado isso no problema, porque a concentração utilizada no caso da, da filtração à pressão constante é a concentração, é a massa de sólido em relação a um volume de filtrado coletado, né, que é o que eu consigo medir mais facilmente. Então a gente vai ter a concentração 23,5 kg de sólido por metro cúbico de filtrado. A próxima etapa é fazer o ajuste dos dados. E esse ajuste ele pode ser feito né, tanto linear quanto não linear. O modelo linear, a gente tem t sobre v como variável em função de v. Então, a gente vai precisar plotar t sobre v em função de v. O problema dá t e dá valores de v, não dá t sobre v. Mas a gente pode obter facilmente né, dividindo um pelo outro para cada ponto correspondente tá? então fazendo o ajuste que pode ser feito em qualquer software como por exemplo um excel a gente pode inserir aqui né uma linha de tendência e fazer o ajuste linear dos dados para obter esta equação então essa equação aqui foi o ajuste que me forneceu e dessa equação a gente consegue tirar o coeficiente angular, e o coeficiente linear. Tá? No caso do ajuste não linear, a gente vai plotar T em função de V. A gente não, não vai plotar aqui T sobre V em função de V, que é o que a gente considera no modelo linear. Aqui é o modelo não linear. Tá? Então, a gente vai ter aqui ó, o mesmo procedimento. A diferença é que agora, ao invés de, ao invés de fazer um ajuste linear, a gente vai inserir uma linha de tendência polinomial de segunda ordem que vai me fornecer esta equação do ajuste se a gente observar, as duas apresentaram um excelente coeficiente de correlação dessa equação a gente tira o coeficiente né, kp sobre 2 e b né, correspondente os valores também se a gente observar são muito próximos e até em função disso a resposta final vai dar muito próxima, a gente vai ver Bom, definindo as equações através do ajuste, ou dos ajustes, a gente está com um problema já encaminhado. Porque agora é só substituir e isolar. Ó. Eu defini B e defini Kp sobre 2. Considerando o modelo linear, o meu B vai ser este valor. O meu Kp sobre 2 vai ser este valor. Tá? Aqui está errado. Tá? Aqui é... Positivo esse valor aqui, tá? em metros segundo por metros ao cubo segundo por metros à sexta. É, substituindo os valores e isolando o RM, obtemos um RM de 1,16 vezes 10 na 11, né, metros na menos 1, e obtemos um KP, ou melhor, um alfa de 1,81 vezes 10 na 11 metros por quilo. Então, a gente tem aqui a resistência específica da torta e a resistência do meio filtrante. Para o caso do modelo não linear, tá, também aqui seria positivo. positivo tá. A gente faz a mesma coisa, a única diferença são os valores que a gente obteve né, através de um ajuste ou de outro, e os valores estão próximos. Se a gente puder comparar né, o modelo, a resposta obtida pelo modelo não, não linear, e a resposta obtida pelo modelo linear, no caso as duas respostas seriam válidas, né, da, da, resolvendo por um modelo ou por outro. Então aqui finalizamos o item A do problema 1.